flexel, flexel, flexel, flexel, flexel, flexel, flexel, como é que é malta? Bem vindos a mais um vídeo, hoje temos aqui mais um vídeo da Flexel Classic and Racing Silicon Hoses. Pois é, my friends, vamos já aqui para mais um vídeo e mais um vídeo aqui da Flexel. Se vocês viram o último vídeo que eu apresentei destes homens, vocês ouviram-me dizer que eram um novo patrocinador, um patrocinador francês e que as coisas vêm diretas da França, sem parar na alfanga, sem parar em lado nenhum. Os preços são brutais e radiadores de alumínio, silicones... Uh, seja de água ou de intakes, é a especialidade dos homens. Pois é, e para Pugetia então, os homens têm tudo. Não me leve a mal, mas eles mandaram-me silicones que eu nem tenho a certeza onde é que são. Não tenho a certeza. Portanto, se vocês uh, tentarem aqui alguma gafezinha minha, eu dizer que algum d'água água é de dar, ou algum dar é de água, perdoem-me que isto é. Tanto silicone, tanto silicone que eu nem sei por onde começar, aliás eu normalmente falo unidade a unidade e dou-vos logo o preço, mas vamos fazer assim, eu vou deixar na descrição eles são tantos, pois o vídeo vai ficar muito longo, eles são tantos, eu vou deixar na descrição todos os links dos tubos, destas tubagens que eles me enviaram e tu se tens um .gti consultas os preços para o teu carro, tu se tens um outro carro, que eles também têm para 106 GTI, para Cup e essas cenas, também têm silicones para esses carros, consulta, consulta, que os homens têm grandes preços e vêm direto a Portugal. O por que é que a gente pode começar? Vamos começar por, um, por este tubinho, vamos lá começar por um. Tem que ser com cuidado para não rasgar a própria tubagem. E depois, como já não os vou meter aqui, até posso jogar o próprio saco para o lixo. Esta é uma tubagem de admissão. Lembrando, eles têm de várias cores. Vermelho, azul e tal. Eu pedi tudo preto. Temos aqui uma tubagem de admissão. Esta tubagem, eu não sei ao certo, mas parece-me de água. Aqui neste saco temos o famoso... Y, uh, que a malta nos pontinhos chama o y y Dior, né? Que vem, eles vendem estes dois em conjunto. Lembrando, eu vou deixar na descrição o link destes tubos. Porque por exemplo, tu não precisas de mandar a vir estes todos. Tu podes ter este roto e vem com o pack deste. Teres este roto, que era o meu caso. Vocês viram um vídeo lá no Rosa que este meu tubo estava completamente roto. Então vamos colocar este e podem mandar a vir uh, a vulto. Não precisam de mandar a vir o pack todo. Temos mais este. Estes tubos aqui são os pequeninos, eu creio serem todos de, do circuito que vai lá para a sofagem, essas coisas todas, creio serem estes tubos, atenção, eu posso estar a dar alguma gafa eu disse no início que são tantos os tubos que eu vou ficar baralhado, pois o rosa que se desenrasca com eles, não é? Mas eu creio que estes pequeninos são os que vão ligar uh, para a sofagem, lá atrás do motor e não sei o quê, penso eu, penso eu, vocês já sabem, eu não sou mecânico, portanto, uh, se fosse mecânico fazia as coisas, não é? Agora aqui temos uma rabanada de tubos. Estes agora temos uma rabanada de tubos. Estes igualmente. Eu creio que estes também são de, de circuito de água e há ter a ver com a sofagem. Digo eu, lá para trás. É tanta tubo, tanta tubo, amigos. Eu já estou baralhado, estes aqui eu creio, estes aqui acho que não vou falhar, eu creio que estes aqui, estes aqui ma friends eu creio que não vou, não vou enganar, estes aqui eu creio que são os de intercooler, eu creio que estes são os de admissão, vão ligar, este acho que é o de cá de cima, se não estou enganado, e estes acho que são os do lado de baixo do intercooler, para a malta dos pontos corrijam-me, vocês já sabem que eu e as mecânicas a gente não se dá bem, corrijam -me. mas estes também... Uh, são de ar. acho que estes são de ar. Lembrando novamente, vocês podem adquirir tubo a tubo, não precisam, de, não precisam de mandar vir assim estes todos, ok? Este pack é um, este é outro, este é outro, podem vir pack a pack. Com certeza vocês estão a notar, estes são preto-baço e por exemplo, estes são. Oi, não caias? Estes são preto-brilhante, ok? Uh, eles têm as duas opções, vocês podem escolher ou preto basso ou preto brilhante. Neste meu caso eu pedi preto e eles perguntaram se podiam enviar tanto basso como brilhante para eu poder mostrar uh, as duas cores, os dois tons de preto que eles vendem. e não não, frente, mandem ver, pode ser basso, pode ser brilhante, tanto faz. Desde que seja preto, que eu não queria uh, o engine bem assim muito colorido. Como tal, vocês podem adquirir as duas cores, ou então o vermelho, o azul, também tem dessas cores. Agora uma curiosidade muito fixe. sabem o que é que está nesta caixa? Eu vou já mostrar que é uma cena muito fixe. São as respectivas abraçadeiras. E uma curiosidade, eu vou tentar abrir aqui só uma caixa, que isto só elas são todas abraçadeiras, cada abraçadeira é para cada é para cada tubinho, mas eu vou abrir aqui só uma, uma caixinha para vocês verem o quê. O pormenor das abraçadeiras também são pretas, pretas. eu já sei que vocês vão dizer, ah mas são daquelas de apertar, isso de molinha era bem melhor, certo era bem melhor, se bem que eu já tive uns problemas com as abraçadeiras de mola, aquelas de mola com a ginja começam a alargar e perdem a força, estas aqui se a gente tiver cuidado, se a gente tiver cuidado e dar o aperto certo, também não estraga os tubos como a malta diz que estraga. Isto também, desde que a malta as de moda, ficaram esquisitos e estas já não servem. Como tal, má frentes, eles também comercializam as próprias abraçadeiras em preto. Vocês ficam com tudo preto. Tudo look original, aliás, que tem sido o que a gente uh, decidiu fazer no Punto GT. Mantê-lo o mais look original possível, dentro da, para não chamar muita atenção, para estar aquilo assim, assim, discreto. Então, tubagens pretas é o melhor que a gente pode ter nada de vermelhos, nada de azuis e coloridos e amarelos, etc. Portanto, acho que é uma boa opção. Malta, estes tubos são é os tubos todos para o ponto GT, e, pá, são tantos, eu acho que eles mandaram mais repetidos do que estar aqui em falta, porque isto é tanto tubo, tanto tubo, que os homens não se enganaram de certeza. Eu na descrição vou deixar o link destes tubos todos, vocês consultem o site da Flexel, está aqui, Flexel, e eles têm para Punto GT e têm separado GT1, GT2, GT3, porque Há aqui alguma variação? Tem para sacos, tem para BMWs, tem para muitos carros, ok? Vou deixar na descrição o link deles, o link das estubagens. Mais uma vez, obrigado pelo este apoio internacional. Pá, isto é brutal, brutal. A qualidade é muito top, muito top. Isto vai dar cá um jeitaço, my friends. Não é bom, já podemos dar pressão que eles aguentam a jorda. <risos> bem, malta, fiquem bem. Um grande abraço. Já sabem, na descrição está o link deste patrocinador, o link, tudo, vocês subscrevam as redes sociais deles. Ah, no último vídeo do radiador vocês perguntaram pelo um código de desconto. Eu não sei se na descrição já vai estar o código de desconto neste vídeo, mas fiquem atentos às minhas redes sociais que a gente estamos a fechar isso. Estou a fechar isso com os homens. Vai haver código de desconto para estes produtos no site da Flexel. Vai haver, vai haver, vai acontecer, vai acontecer. Bem, malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande yeah!